Yeah, yeah, yeah, Netlife life eficaz, com all esse BR Vai segurando todos nós, melhor que mimo mobile da história Chega Júnior, junto, vem, vem cá Caí de um avião Na zona de combate Pique Afeganistão Vou procurar uma arma Até o talo de munição Não confio na minha sombra Quem dirá na região? Usando a WP Vou cobrindo com meus parceiros. O drop tá caindo VK já pegou primeiro Nossa squad tá treinada Nosso tiro é certeiro Mexeu com nossa trupe Perde a vida ligeiro VK está de Wukong 17 de Clá. Equipe especializada Hoje tua cabeça no chão vai parar Ou você vai pra casa Aqui não existe sorte. Ou você matar primeiro, ou ganha logo um headshot. Silêncio pelo mapa, o momento é decisivo O gás vai se fechando, eu ouvindo som de tiro O meu instinto em alerta, eu tô na zona de perigo Mas eu já tô campado, esperando o inimigo Aqui é tudo ou nada, comigo no bino tem vez Entrego a posição, olha a merda que você fez Sentindo a presença em volta, de cada um de vocês Passando pelo mato, abati mais um freguês Score no alto, meu frag insano Só highlight bolado, eu sou veterano Tocando sem parar todo dia Por mais de um ano Eu sou um predador, me chame agora africano Você não pode nos peitar NOSSO tiro É FATAL Sentindo o um cheiro no ar DO SEU MEDO É NORMAL vai querer salvar minha Play Sou mestre em tudo que faço Eu sou mais que lendário Eu sou EXTRAORDINÁRIO Você não pode nos peitar Nosso tiro é fatal Sentindo o um cheiro no ar DO SEU MEDO É NORMAL vai querer salvar minha Play Sou mestre em tudo que faço Eu sou mais que lendário Eu sou EXTRAORDINÁRIO Chega no server, headshot que acerta os vermes Eu dou um oizinho pra drop, e pega minha SKL Eu sigo em um incêndio de sangue, campeira é coisa de moleque Eu caço todos no mapa e faço chacina de vermes Somos a squad do topo, ninguém peita a tripulação O Ford é o um mero marujo que nunca será capitão A place tá todo equipado, ele é nosso líder, Miguel, Vigás no pique do orang, eu tô de clave, vocês são real Somos sempre os melhores, vocês são um bando de fraco Prefiro mil vezes a drop do que me junto ao seu lado Caiu minha mira, você está sem sorte Eu digo e repito, é o um tiro rumo a morte Pode vir atrás de mim que eu acabo com seu time Não adianta chorar, tá enfrentando o rei do crime Já precisei de sorte ou de ajuda de amigos Hoje a é caça, foca na presa, amanhã é seu inimigo Não confio em ninguém, apenas o meu score com ele, sempre me dei bem nos suportes e no abate. Não importa o modo de jogo, prestamos sempre atenção. A que atividade é posto, não dou mole da clampercussão. Abaixa a cabeça que eu tô de cima, tá dentro da mira. Já sei que é frag X4 de 6. Não importa a mira se hoje o player é o que 7 É caça-abate ou caça freg, Pode me chamar do que quiser, mas eu sou formado e fiz mestrado em caçador de nuvem maneira. Você não pode nos peitar, nosso tiro é fatal. Sentindo o um cheiro no ar, do seu medo é normal. Vai querer salvar minha play. Sou mestre em tudo que eu sou mais que lendário, eu sou extraordinário Você não pode nos peitar, nosso tiro é fatal Sentindo o um cheiro no ar, do seu medo é normal Vai é querer salvar minha play, sou mestre em tudo que faço Eu sou mais que lendário, eu sou extraordinário Eu sou o Kong, e eu chequei bem saco. Eu sou o Kong, mas você pode me chamar de rei macaco Aqui é pura zoeira, não ligo se levar a sério A serenidade no olhar de quem te manda pro inferno tá, Eu passei dos limites, você ficará apenas solo versus solo contra mim se não me acertar Reunei como cada um cada fiel FFZ destaca Por ter uma habilidade, isso aqui não são diferentes No jogo do free Fire. O Klaat é seu Mai Thai, eu tenho meu Kung Fu Vou tirando sua vida com soco, já ele mata apenas com um É uma mistura de Saitama, eu sempre uso minhas famas Uns preferem AK e outros preferem ser Gunstars Essa se veste topstar, mas no mapa está perdida Não quero estar aqui jogando, eu vim pra cá pra te matar Morre então Wizona sem só. até bugar mas não vai sobrar Que ele correndo separado. na dinheiro se vira no de Messi. Não vai sobrar Um Luffy Fifari pra contar Uma história Enfim eu parei de zoar Se levou a sério não vou ligar Falei a verdade vou te matar O qual que vai me dar e se destacar a cara Segundo que passa, Miguel vai te encontrar. Não pode parar, meu amigo, claro, o vai vencer. Se usar uma rama pra ficar de primeiro no ar quem por outra via alcança do abate. Sou indo no chat, humilha os hacks. Mostra quem manda no game, mostra quem manda no mapa. Mostra quem manda no FIFA. Você não pode nos peitar, nosso tiro é fatal. Sentindo o um cheiro no ar, do seu medo é normal. Vai querer salvar minha play, sou mestre em tudo que faço. Eu sou mais que lendário, eu sou extraordinário. Você não pode nos peitar, nosso tiro é fatal. Sentindo o cheiro no ar do seu medo é normal. Vai querer salvar minha play. Sou mestre em tudo que faço. Sou mais que lendário. Eu sou extraordinário.